Nossa ideia é trazer para esses cinco dias de vivência o que a gente tenta viver aqui, né? O que a gente tenta fazer no dia a dia, no nosso cotidiano. Diz que faz conhecer tem que comer um quilo de sal junto. <risos> um, quilo um quilo de sal essa semana. Que vai sair um quilo de sal, <risos> um quilo de sal do corpo, eu acho, assim, do suor. Do suor. <risos> Sempre tentando se movimentar, abrir essa rede, né? Fazer as conexões entre as pessoas que estamos fazendo mesmo. Estamos na mesma busca, na mesma pulsada, na mesma frequência para ser junto, né? Você percebe que na hora que você mexe no barro, o ancestralismo já chega. Roda. O ideal da construção é que qualquer um possa ter autonomia para fazer a sua própria casa, né? <tos> o muro da nossa casa. Merecer os desejos da <música> terra, se o da terra está estação. Quando a gente chegou, o Alicerce era só isso aqui, um quadrado. né? Aí, para sair desse quadrado do, e para aproveitar o que já existia, a gente só arredondou esses cantos. Teve que pegar um compasso e fazer raios, fazer circunferências no CAD. Então, tudo que favorece o, o, o, os processos de vida e que não atrapalhe eles. Pode, né a gente pode aderir, né? E isso não quer dizer que a gente nega o cimento e nega o ferro. A gente pode usar eles, mas no momento que seja realmente necessário, né? É, é trazer esse conhecimento e passar para frente. Né? A gente tem, vem, tem vindo fazendo essas vivências, essas, né? esses encontros, né? com, com nomes de PDC, curso de permacultura, com nomes de planejamento de assentamentos sosteníveis, com vários nomes de manejo, manejo de água, manejo ecológico de água, bio, agora com bioconstrução. Fazendo esses, essas vivências, esses encontros para trazer para as pessoas uma nova forma de ver o mundo, né? uma nova forma de, de enxergar a vida. Né? A gente está usando essas travas para travar esse corpo, com esse corpo, com o de baixo. Eu posso pôr pedaços de ferro que tem no quintal. Eu posso pôr pedaços de ripa que está no quintal. virou um corpo só. A gente vai vir trabalhando depois com outras fiadas e socando até chegar na altura que for e aí trava algumas outras. Rio de Contas é um lugar que ainda tem pessoas que trabalharam com construções naturais, né? ainda tem pessoas que fazem remédio de, de, de, das plantas. né? É então você vê essa simplicidade esse saber todo aí ainda nos mais antigos né mas por um fio né por um fio de desaparecer e aí quando quando chegam pessoas que têm né na, na como meta mesmo como princípio tá fortalecendo essa linha de trabalho né assim esse, esse modus vivendi né é, isso é um, uma, uma, um casamento muito bacana assim né porque tanto as pessoas que moravam moram lá, já, já moram aqui há muito tempo e quem está chegando a gente que está chegando a gente se fortalece e quem está aqui também fala porra então não é loucura né não é coisa de atrasado aquilo que eu uhum. fazia né tem realmente sentido tem fundamento né que que realmente usar menos cimento ou não usar adubo químico, né? todas essas, essas questões. Né? Quando você é, trabalha com a bioconstrução, você está fortalecendo a economia local, né? é, você está usando menos combustível fóssil, né? você está impactando mesmo menos, né? você está gastando menos energia, então suas ações estão mais eficientes né? energeticamente. Permacultura não é só a bioconstrução, né? Permacultura não é só o fazer uma agricultura sustentável, né? Então o termo ele cresceu, né? E acabou abarcando outros grandes temas, né? A questão da espiritualidade, né? Da cultura, da gente é, valorizar essa cultura, né? Popular, tradicional, né? Que que existe? Um pouquinho que você faz, você já está reverberando, assim, muito no Universo. Eu bom, né? Sabe, parceiro, tô bom? Tá uma vergonha, menino. Super difícil. Aqui, ó. Aqui, aqui, aqui, aqui e aqui. isso você tem que fixar a linha tanto aqui como lá, estica ela bem esticadinha para você colocar no adobão reto, sempre livre. Ó. Tá. Detalhe: é importante colocar a linha por cima e volta tá aqui, porque além de você ter ela retinha. Ela tá te dando mais o um nível. Normalmente a gente coloca ele dando um espaço. Você pode estar usando a mão, que é a ferramenta que já está do jeito. É, já dando um pouco. É. Não tem como esquecer, né? <risos> <risos> Alinhou. Preenche, não dá uma né? batidinha assim, não, é Igual faz o tijolo normal? Às vezes é necessário para ele pra se ah, lembrar que é, que é, ficar mais ou menos certo, né? É. No caso, esse aqui talvez faltasse uma batidinha. <risos> é. Mas não é tão necessário. Então. Isso. Aqui. Você bate o prumo nesse primeiro aí. Isso. Hum? Sempre no ou ele, primeiro. Ou você, escolhe. Sempre no primeiro, para Que é o que manda. O Adobão desde criança, eu, meu pai já fez, eu mesmo fazia. Então tem uma noção já disso. E de construção também, meu pai me ensinou muitas coisas. Você é daqui, no caso. Sou daqui. Olha, precisa saber. Vai, tem o um próximo? O alicerce, Fazer o alicerce. E precisa saber aprumar, pôr no nível. Saber preparar o barro isso assim, tava tá do bom. É muito simples, não é tão difícil. Para ser sincero, eu gostei de trabalhar mais com isso. Por quê? Porque além de ser um material natural, que a gente sabe os benefícios que tem, se torna barato e não é ruim de você trabalhar, é gostou de você trabalhar com esse material. Kobe é 60% areia e 40% argila. Né? E no reboco a gente também usa uma mistura assim. Só que no, no reboco a, a fibra que a gente está usando é a fibra do cocô de cavalo. Agora no cobre a gente precisa de fibras maiores, como essas aqui. né? Isso aqui, o, o recomendado é algum tipo de palha do cereal, de algum cereal. Trigo, cevada, arroz. As palhas são uma, bem, a ser o ferro da construção. As palhas vão fazer que a caça Fique monolítica, uma peça só, né? É importante que a massa do cobre não seja uma massa muito, muito úmida, porque eu vou fazer. Eu quero subir 40 centímetros por dia, ou 30. Se eu fizer muito úmida, na hora que eu faço essa altura, ela vai cair, ela vai amolecer. Aqui a gente tem baba de palma e barro. Eu vou melar isso. Esquece você a esponja. E vou melar aqui. Aí pode vir e aplicando. E aí, se quiser, vai fazendo um. Vai que vai ficando a forma, né? Isso aqui é como trabalhar com barro qualquer, a gente está modelando, né? Como é que. botando aqui assim? A gente diz que você está fazendo aí. É, pode ser, uma Depois da, da vivência da... de pernatura, mudou a forma de pensar. A vida. Hoje é vista de uma outra forma, né? é muito mais simples, mas muito mais prazerosa. Né? A gente fica rico, é, porque de repente você descobre que você não precisa de muita coisa. E você tem as coisas que você precisa, né? de uma forma assim bem mais tranquila, e que você vai ver que é, no fundo é o que todo mundo precisa. Né? Quando eu comprei, era uma granja, mas uma granja que também já estava desativada. E da granja aí começou, foi lá quando eu tomei esses cursos, né? E a cabeça virou. E aí a gente começou a introduzir algumas coisas, né? Do que a gente estava aprendendo. Qualquer mudança que a gente faz já, já sente muita diferença. Dois carrinhos de barro. Três de areia. Meio carrinho de cinza. Vai ser. Vai usar a água, né? Com a palma, que é a da baba. E a da Muito tempo vai entender tudo o que é isso aqui Utilizamos peneirar, para ele ficar só o pozinho assim, ó, só o pozinho, para dar um acabamento bonito, para não ficar aquelas, né, mostrando muito, sabe? Mostrando o esterco, para peneirar esterco, utilizamos uma peneira mais grossa, para que tenha uma facilidade de passar, né? Já tem dois dias que eles estão aqui fermentando. Mas hoje em dia é bem leve, pintar, gostei que é bom você trocando de 3 em 3 dias para ele não pudrecer demais, sabe só para dar uma fermentada. Agora a baba da palma você pode deixar tá mais, de porque quanto mais deixa ela solta tá mais baba e a baia massa baia fica mais Isso bem consistente. Dessa, né? Aqui também está a baba na palma na água. Ela tem dois dias que está de molho, já soltou bastante baba, já bem liga. Mas quanto mais você deixa, ela vai soltando hum. Mais. Mais ainda, sabe? Aí só tem dois dias que tá de molho. Pra... <risos> dois dias ela de molho, ó. Já soltou uma bastante. Ainda. Ela já soltou ah, uma é. dosma boa. É. A gente pinta a parede antes do reboco. Pra quê? A pintura da parede é para tirar a terra solta, o pó. Tá vendo? Se você pinta ela, ela já vai estar firme. Olhem como o Zé utiliza a colher e as desemboladeras. Tem gente que utiliza ela já direto. Não tem problema, normal. Mas você pode estar utilizando duas ferramentas em uma só, que fica mais firme. Eu escolhi, eu falei, pô, eu vou fazer permacultura, eu vou conhecer a permacultura para construir minha casa com uma proposta diferente. É o que eu quero da vida. Eu quero criar filhos de um jeito legal e em paz. Não quero ter que correr atrás para viver em paz. Eu quero viver em paz. E para isso escolher morar na roça, assim, morar numa cidade mais pacata. Com isso eu trouxe a minha permacultura como ferramenta para construir a casa da família. Para uma cultura, é uma mala muito grande de ferramentas, não é uma ferramenta, é um leque de ferramentas. E nesse leque de ferramentas, a gente começou a pôr em prática no planejamento da casa. E percebemos que para construir a casa a gente tinha que se envolver com muita coisa: com o cara que entrega o barro, com o cara que tem que produz a serragem, com o cara que cria cavalo para me dar e fornecer o adubo. Quando eu vi, eu estava me envolvendo com a cidade que eu vivo de um jeito muito íntimo de indo na casa de itai só que eu queria era construir de terra e o fato de escolher construir com terra foi envolvendo meus vizinhos foi envolvendo minha família minha filha com um ano e meio dois anos passou a estar vindo na obra direto brincar com barro mexer no adobão e andar por isso daqui tudo e e a presença dela, a presença da minha companheira na obra, e eu não precisava falar, não mexe nisso que é cimento, foi cada vez mais me deixando feliz com o que estava fazendo e curtindo a vida que a gente estava construindo. Os vizinhos <risos> viravam para mim e dizia, não, você é louco, menina, isso é coisa de louco. Isso não funciona não, só hippie mesmo para fazer isso. Do meio do processo em diante, passaram a me trazer suco para poder ver a obra. Aí vinha ver a obra, já trazia um suquinho de maracujá. Olha, filha, o que, que eu trouxe para vocês? E no final, as, pedre... as mães dos pedreiros. Os pedreiros que trabalharam com a gente são bons pedreiros convencionais. E eu fui propondo cada técnica, seja no adobão, seja no reboco, eu ia propondo e fazendo a técnica. E aí, você topa? Pô, topa. Fica legal. As garrafas. As garrafas foi uma coisa que, no início, eles detestavam, falavam, não, não funciona, isso vai ficar horrível. Quando eles viram a primeira acabada, passaram a criar o desenho, né? Eu tenho algumas paredes que eu ia embora, quando eu voltava, ele, o que você acha desse desenho? A gente consegue sentir esse carinho, esse amor, essa transformação que a gente foi tendo pelo simples fato de escolher construir de terra a gente consegue sentir hoje no conforto que nós temos em casa seja na felicidade da minha filha de estar tá brincando com os amigos e poder falar vamos rebocar de terra, ó, faz assim, assim, assado, e tem cinco anos de idade quanto no, no dormir, no frescor, de se está muito quente lá fora, aqui dentro está fresquinho se está muito frio lá fora, aqui dentro está quentinho, porque a terra nos dá essa essa respiração, né? Então a gente teve muita sorte em escolher construir com terra, porque o escolher construir com terra firmou nosso propósito em viver em paz, em viver num caminho onde o ser feliz é o mais importante. A ideia é a gente sempre que está tentando procurar tintas, é dar uma caminhada ao redor e ver os lugares onde tem terra resposta. e nessa terra exposta e depois fazer o teste com as mãos para ver se ela é útil. Então aqui a gente já sabe que tem um potencial de terra. E se alguém quiser, poderia usar no revoco uma terra já com cor, para que a cor do revoco já fique facilita depois. Quando a gente precisa de cores diferentes, é legal encontrar uma formação que seja mais ou menos como essa, né? Porque só nesse corte aqui a gente encontra várias cores, certo? Agora, como que eu faço para identificar se uma cor vai ser boa ou vai ser ruim? Ele é nosso, ele fica um pouquinho na mão, mas se eu bato é capaz dele sair tudo, né? É outra textura, né? Ele tem bastante composição de argila, né? Se eu aperto ele, ele fica com uma forma só, né? Ele fica um bloco, pequeno bloco. Não com e não sai com facilidade e ele mancha mesmo, né? Ele pode manchar mesmo. Então. Então isso aqui é melhor, certo? A gente tem que usar uma peneira fina, né? Porque se tiver qualquer partícula grande demais. Não vai dar certo, né? A gente peneira bem, peneirado. Eles utilizam para cada 3 litros de terra, 3 litros meio de terra. É mistura numa lata de 18 litros de água. Então ele vai botar mais ou menos uns 15 litros de água para 3 litros de terra. E nisso bota um quilo de cola, certo? Cola Se eu... branca. Isso. Se eu quero fazer uma tinta mais forte, eu posso colocar mais terra e menos água. Sim? Eu estou dando as receitas, é, tem outra receita que você utiliza para cada, para cada uma de terra, uma de grude. Pega a tapioca, faz grude, a goma, faz o grude e para cada litro de terra, bota um litro de, de grude, de de já feito grude. Aí você passa, ele fica tipo uma pasta, como uma massa corrida, você passa uma duas duas mãos no máximo e fica pronto. Desse jeito assim, misturando com água, vai precisar dar mais, de, dar mais de mão, mas você pode usar o rolo. Um pouco de terra, sem muitas partículas, a gente coloca. Quando a gente usa baba de palma, a gente pode usar menos, menos cola. É. E se a gente deixar ainda de molho vários dias, pode usar ainda menos cola. Eu posso fazer isso até quando eu vejo a, te a, a textura da tinta como uma nata mesmo. Que ele fique como uma nata assim. Aí está no ponto. Aí eu vou pegar e vou passar no, na peneira fina. O ponto é... Ele tem que ficar num fiozinho, ó. Ele até... um pouquinho. Quanto mais mexe, quanto mais fica ele em movimento com água, ele fica melhor. faz para cima e para baixo, fica para cima e para baixo. E se faz nada, assim. Né? Quando a tinta é grossa, ela pode servir para, para cobrir rachaduras, como essa aqui, por exemplo. a gente passa e depois a rachadura some. Quando a tinta está grossa, como essa aqui. Do dia que começa para frente, aí somos todos os que estamos, né? não é só eu. Depende dos que estão participando, dos que se inscreveram, dos que vêm como apoio, dos que vêm como bolsista, já depende de todo mundo, né? A gente tenta trabalhar com mão de obra local, né? Saber as pessoas que, com as que estamos trabalhando, eles vão se capacitando, a gente vai se capacitando com eles também, né? Porque a gente sabe fazer uma mistura, descobrir um ponto de reboco descobrir na tinta, mas eles sabem bem pegar uma colher, rebocar, né? entende? O melhor do que a gente como mexer com ferramentas, muitas coisas, né? Então a gente está sempre se trocando, né? E o envolver a comunidade num evento desses é importante, porque a gente né, pode ganhar um salário por trazer isso, por trabalhar com isso. Né, eu, os outros facilitadores, a pessoa que cozinha, né, mas também movimenta um pouco a cidade né, comprar um artesanato, as pessoas xerocam livros e a papelaria já ganha um trocado, que depois gasta no comércio da cidade mesmo. Né, a gente precisa para o curso fazer. Adobinhos, ou, ou conseguir cinza, ou conseguir merda de cavalo, tudo isso é uma pessoa ou outra que, que está envolvida, né? Inclusive a prefeitura, né? Apoiando com cheiros, apoiando com pastas, com caneta. Né? Cada um dá uma força e o meu trabalho é articular para que todas essas energias confluam para que esse encontro seja o mais harmônico que puder, né? Na verdade, é uma laje promodada. Aí quer chamar de O traço dessa laje é o seguinte. O traço dela é dois por um, são dois de, dois de areia por um de cimento, é uma massa bem forte, até que ela é recomendada fazer na sombra, porque ela é muito forte, se bater sol, acontece que ela vai trincar, e ela vai ficar aqui três dias na forma, durante esses três dias, a pessoa tem que molhar, para ela secar bem lenta, tem que secar bem lenta para ela ficar curada. Então o ferro que nós vai usar de ferro aqui é de um quarto, a gente vai usar só na lateral dela, dois ferrinhos que ela culpa, um de um lado o outro do outro e vai usar esse saco de cebola esse saco de cebola a gente vai sujeir na nata de cimento, só no cimento aqui a gente vai com uma camada de cimento, uma camadinha fina de meio centímetro de cimento a gente coloca essa lona aqui, que aqui tem uma forma por baixo é o modo dela, a agora essa lona a gente coloca que é para o cimento não gordar não a gente vai dar uma olhadinha e vai vir com uma, com uma camadinha bem tem, fina, tem bem cinquinha O tamanho aqui é 4 metros É o máximo O máximo Sempre na cabeceira usa armadilha aqui É sempre vem com a massa de baixo pra cima Vê isso Vai querer tirar pra tirar é. É, é, é. Então, aqui nós fizemos a primeira camada. Agora a gente vai usar esse saco de cebola. O que a gente faz? A gente vai abrir ele, colocar a mesma largura da forma. Aí a gente corta o saco, Com a mesma largura. Agora isso aqui a gente vai sujar na nata de cimento, só no cimento vivo mesmo. Vai ficar vai ficar tipo um gesso. Você batia, pêssego. Aí é a mesma coisa. Hein? A mesma coisa. Aqui basta só apertar a colher aqui. Pra... Aí já vai pegar uma mais grossa mesmo. É. Vai, Zé. Eu já... Pega aí. É aí. É. Bora, Ré. <risos> Pode pegar um palozinho. Pode ir colocando assim para ver se a mesma... Aí mesmo. A é... borda aqui na cabeceira. A gente deixa um pouco mais grosso. Que quando a gente for pegar ela, ela fica mais resistente. E sempre quando uma vai encaixar emendar na outra, sempre é importante ficar mais, mais grossa aqui, sempre as cabeceiras. Quando ela começa a secar com três dias, aqui ela já começa a despregar todo, ó. Fica solto. Aí a gente vai virar ela, que a gente põe a mão assim, que senão ela solta de vez. E aí agora é só puxar fogo, o fogo vai ficar solto. Tem uma onda que eu prezo muito, que é a história do, do conhecimento de ser livre, né? Ou seja, por mais que isso aqui né, tenha um valor monetário, a gente não consegue mensurar ele pelo valor monetário, né? Você é, é, é aprender a construir sua própria casa. O aprendizado é tão grande que se a gente for mensurar em valor monetário, acho que ninguém viria. Essa lei da atração, né? Duas pessoas de Maceió vieram se conhecer aqui, duas da França vieram se conhecer aqui, né? Tiveram que vir até aqui, né? Pra se conhecer. Então é uma inspiração muito massa, é um sinal de que as coisas foram feitas bem bem feitas, né? E eu fico com a sensação de quero mais. E quando a gente sai com essa sensação é porque a história foi boa mesmo. Gratidão para todo mundo. Muito aprendizado para vida mesmo, de conhecimento e de e de alimentação, de espiritualidade e foi importantíssimo foi um passo importantíssimo daqui para frente do que eu já estava querendo agora que a gente embarca mesmo num, nesse caminho aí eu aprendi muitas coisas para me trabalhar depois mas uh, é mais que isso uma experiência também humana de compartilho para compartilhar muitas coisas é não vou esquecer isso, e agora estou um pouco triste é. e queria dizer obrigada a todo mundo, a nossos professores e a todo mundo. Eu nunca aprendi tanto em uma semana assim, na minha vida, estou até um pouco emocionada. Assim. Experiência espiritual, eu não sabia o que esperar muito do curso, mas logo no começo eu já conheci pessoas muito interessantes e aí foi... É... Superando cada vez mais as expectativas de aprendizado, de convívio. É, e muito legal assim, poder compartilhar tudo isso. Assim. Obrigada por tudo aí, vocês todos. Quando eu vi a programação, eu disse, não, vou para melhorar o que eu tenho na minha casa. Só que o negócio foi tão bom que eu acho que eu vou poder ensinar para mais alguém. Gostei muito. Me realizei minha primeira primeira semana em brasil em américa do sul é uma primeira semana é, é um muito prazer é um prazer grupo. aqui com, com é muito bom muito bom é muito interessante porque minha em minha estado in França é uma re, região estado sinistra monocultura não biodiv biodiversidade É industrial, industrial. E, e, es, e posso fazer se por le pour o le futuro posso e, é, aqui é muito interessante por o futuro. Muito obrigado por a hospitalidade. Muito obrigado. Levando ele no, na textura de um iogurte. Só que o material que eu estou usando não é leite, é argila. Argila e água. A ferramenta que, que eu adotei foi uma peça da batedeira da minha esposa e uma furadeira. A gente põe aqui, ó. É. Madeira de jurema. Com a furadeira eu fiz uns furos. Encaixei as madeiras. E de alguma forma a gente vai tirar ela de novo. E... e encher ela de palha e enrolar de novo. Espalha ela. Calma, calma, não é de bolo, não é de bolo, é de... Isso, a gente quer. Pronto. Mas como é que você aprendeu isso, Eu vi lá no filme, agora tá meio complicado. Aqui, ó. Isso. Vai entrando na luva. Vai rodando. Cuidado com o pulso na borda da.. Aí, ó. Pronto. Melamos ela. Aqui também, ó. Essas coisas estão querendo fugir daqui. Agora a gente vai fazer o seguinte, ó. Mela bem ela. Afunda ela. Afunda ela. Abraça ela até lá no projo. E afunda. Relógio. tá não. Vamos fazer as coisas. mas tá tudo certo. Vai abaixar. Abaixa a madeira. Aí. Não é bom, não é, mãe? Já, já. É. a ponta lá para as palhas não embora. Espera aí, viu? Isso. Ficou uma pontinha aqui. Tudo bem. Olha. Uhum. Espera aí, Maíra. É naquela e... parte que tem a sua casa no. no, no... Isso, aqui no, na, parede. isso na parede. Essa, essa técnica aguenta. Do... quarto. Não, você né? vai cobrir isso aqui, não vai não? Antes de chegar é, no então, quarto. Ela não é técnica para chuva. Espera aí, Agora. Não é técnica que eu tô sentindo Se você quer ter uma parede quente, agora. Agora. uma parede desse jeito. Oh, e ela vai te dar. Ela vai te dar conforto térmico. Ela esquenta, é? É. Ela esquenta ou esfria? ela vai Não, te dar põe aí então tá na isso tá aqui ó coloca um dois três pode soltar eu queria aproveitar as férias para agregar ao, ao, ao algum valor e de vez em quando eu faço isso às vezes muito pessoal já peguei umas férias, fui para São Paulo fazer um curso é, de mística franciscana. E eu sempre ia só. E dessa vez eu aproveitei que era na Chapada. E propus. Graças a Deus a esposa aceitou. E a Maria aceitou no final. Já na saída. Porque eu queria... Compartilhar isso com eles Porque eu digo sempre que o sertão de Alagoas Ele não é seco só por falta de chuva Muitas vezes ele é seco por falta de ideias inovadoras Muitas vezes ele é seco por falta de afeto Ele é seco por falta de conhecimento E a gente, eu estou lá com, querendo quebrar isso eu achei, adorei porque eles vieram e eu sabia que ela ia gostar. Porque a chapada tem muita coisa atrativa, muita coisa boa. Quantos uriéis da vida tem no Brasil que não tem teto? Ele está tendo a oportunidade de ter. E nós temos uma participação na construção desse sonho dele. Que todo mundo nasce com esse sonho de ter uma casa. A casa de vocês está marcada um pedacinho de cada um aqui. Do mesmo jeito que a gente vai levar a casa de vocês a casa transformada em conhecimento, a casa transformada em, em... Seja lá como a gente digeriu esses momentos aqui, cada um digeriu de uma maneira diferente. É participar da construção dela, ter um pouco de, de lição, de aprendizado, mas sobretudo de crescimento. Eu acho que a, a bioconstrução, ela oportuniza isso, a gente crescer pessoalmente. E eu agradeço muito a vocês e agradeço mais ainda essa mística que nos trouxe. Quero assim, pedir um pouco de desculpa né, por eu estar dentro desse trabalho, dessa, dessa vivência, dessa, desse compartilhamento aqui de energias, emoções, tendo que segurar uma câmera. Poucos os momentos em que, dentro do meu trabalho, e estar atrás da câmera, assim, eu pude sentir a minha câmera como um elemento de composição aqui porque eu ainda não sei na verdade para que vai servir esse material, a quem vai chegar, em que vai contribuir com essa lei de atração para a gente reencontrar com novos amigos que estão por aí. Está guardado né, dentro de cada um, acredito um pouquinho né, da gente. E... Eu mesmo estou assim, decidido a começar, já comecei na verdade, né, a construir também esse lar para os meus filhos, né, para que eles possam crescer, respeitando mais o meio em que ele vive e valorizando, né, encontrando o, o, a mais profunda verdade dentro do que é viver. A gente facilita para que as pessoas se encontrem. Né, e, e aí, isso dá isso que fala nessa sincronicidade de se encontrar em pessoas de longe no mesmo lugar. Uma minha missão é fazer que o que eu vou aprendendo seja o que eu aprendo e faz sentido pra mim seja passado. Por isso que eu tô fora do lugar que nasci, por isso que eu sinto que eu vou continuar andando, né. E acho que minha missão é colocar isso nas missões das pessoas, para que cada um possa se realizar, né. Eu acredito que, que o mundo pode ser de pessoas feito de pessoas felizes, né, e que. Desejo isso para todo mundo, né? Agradecer aos mestres aí, ao Zé, ao Regi, né? Quando vocês falam professor, eu acho que eu me deixo chamar professor se você também se deixa chamar professor, porque eu acredito numa educação onde todos estamos aprendendo sempre. né? Então eu estou aprendendo com vocês aqui, se eu posso ensinar algo, eu estou tentando ensinar, né? O compartilhar esses dias com vocês faz com que a gente... Reveja o que aprendeu, aprenda outras coisas e, e consiga se ver em outras pessoas. Então, o que a gente tem para mostrar é isso, uma vida simples, feliz e agindo como reis na terra, assim, sendo na simplicidade da família, do lugar que mora, fazendo o que gosta, ganhando bem, vivendo e não sobrevivendo. Em algo, todos os momentos em que a gente mostrou casas, mostrou coisas feitas, a intenção é inspirar. Falo simple, simples, simples é o sentimento, falo simple, simples, simples é o sentimento, sem sentido oposto, correndo com asas de vento, sem sentido oposto, correndo com asas de vento. Tudo É simples se controlar os pensamentos. Tudo é simples cantarola o pensamento. Perceber o fogo aquecer por dentro. Perceber o fogo aquecer por dentro. Vida simples ao lado de uma cachoeira.